Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. Agora que são elas, sim, isso, agora que são elas. Pra quem anda de skate a vida toda, anos 80, 90, 2000, sempre viu que o skate era voltado somente pros caras. Era difícil uma mina que tava ali na pegada, né, não? Inclusive, eu lembro que nos anos 90, cara, pra você conseguir catar uma mina andando de skate era uma treta, porque você tava sempre fedendo suado sujo. As minas falavam, puta, cara, a não ser que você fosse mais o cara mais pá, né, cara? Mas eu que era uma pessoa mal diagramada e ganhava a situação por pontos, era difícil conseguir uma relação amistosa com alguém, né, do, do, do sexo oposto, no caso. E o skate era totalmente másculo, né? Só homem andava. Mas as coisas muito. Mudaram e agora nos anos 2020, muita mina under skate. Você tem como saber isso só de ver as Olimpíadas, acompanhar a galera andando. Instagram, se você coloca skate feminino, vixe, é uma enxurrada, uma galera. Mas uma coisa muito legal, cara, que rolou. Foi um filme chamado Skate Kitchen, que passou em 2018, né, cara? Que retratava a vida nova yorkina de um grupo de minas andando de skate num universo que era predominantemente masculino, né? E ela tendo que lidar com aquelas questões de machismo, de assédio, daquela parada toda. O um lance bonito de se ver, cara, é que nesse filme, assim como toda cena de de skate feminino hoje em dia, essas minas já vem chipada, né, cara? Ela já vem já, batendo kickflip na rabeta dos caminhão que passa pela rua na subida da ladeira. Porque, cara, elas andam muito e não é diferente nessa série. Olha só, eu falando da série, dando a dica do filme, mas nem falei nada do nome. A série se chama Bat Essa série é uma série em duas temporadas e cada temporada conta com seis episódios. E essa série é baseada no filme que eu havia dito, Skate Kitchen. E tanto a série como o filme retrata a mesma coisa, né? Um grupo de minas skatistas no, andando em Nova York, num ambiente predominantemente masculino. Eu simplesmente achei sensacional, porque quando eu andava lá nos anos 90, a única coisa que eu, que eu tinha como referência era o filme Kids, né? Alguns clipes do Beast Boys, muita pouca coisa. E nessa série, cara... Não, esquece, não a série. É, por eu ter muito pouca referência, hoje a galera que anda tem muita referência. Principalmente as meninas que têm isso tudo, né, pra assistir. Inclusive, o skate feminino tá tão em alta que esse campeonato que teve agora da... Oi, o SP Tour. STU Open Tour, né, que teve agora no Rio, na Praça do O, no último dia 4 e 5 de dezembro agora de 21... Onde a Raíssa pegou em primeiro novamente no Street e no parque quem ganhou foi, não me lembro agora, mas o que eu quero dizer é que a final da, do, do, do Street foi transmitida pela Sport TV, ok, mas não foi o campeonato masculino, foi o campeonato feminino, o que mostra um grande avanço, porque há alguns poucos anos atrás, num campeonato que teve lá em Santa Catarina, a Indiara Aspe ganhou o feminino, o Pedro Barros o masculino e a Ediara ganhou um terço do cheque do Pedro Barros, mostrando que o feminino era muito mais inferior em relação ao masculino, coisas que mudaram tanto ao ponto de que nesse último campeonato agora... Afinal, foi com um skate feminino. Ou seja, elas estão com tudo. E aí, o que que rola, cara? Tem uma personagem que eu adoro, velho. Que ela se chama é, Camille. Camille. Camille. Né? Ela é a menina, cara. Que você acha ela no... No, no Instagram, tudo. Ela chama Rachel Wingberg, É Camille, né? Na verdade, é Camille, né? Mas Camille. E ela... Cara, tem participação do Tony Hawk na série, é muito legal, cara. Elas andam, já falei, andam bem pra caramba. Vale a pena você conhecer essa galera toda. Não vou ficar falando o nome aqui, porque vocês vão falar, pô, não sei quem é nada, né, cara? Mas é uma forma de você mostrar, cara, que as minas estão entrando em qualquer microcosmos assim dos, dos espaços dominados por homens. Isso é legal, porque inspira as minas a fazer mais coisa, cara, está ligado? Inspira essa evolução dessa coisa de você não perceber mais é, esquerda e direita, para cima para baixo, preto e branco, sabe? Mostrar tudo como um uno, não como dual. Ou seja, homem, mulher, tudo a mesma coisa. Não tem essa de cor e nada. Ser tudo uma coisa só, cara. Então o foco não é só o skate, tá? Mas então é essas amizades, relacionamentos. Um modo geral de como elas se inspiram e como elas vivem no mundo do skate em Nova York. O cenário é sensacional também. Você fica conhecendo as ruas. Antigamente, para saber coisas de ruas, a gringa, você tinha que ficar assistindo fitas de skate VHS. Da da, como é que chamava aquelas fitas, cara, VHS, da 411, é onde você vê como os caras se vestiam, como que fazia tudo, e agora você tem essa enxurrada de informação, e uma delas é essa série Batch, que tá no HBO Max, mas você consegue ver também pelo YouTube o filme Skate Kitchen, que é bem legal também, vale a pena. Skate Kitchen, Batch, assistam aí e sigam a Rachel Wingberg no Instagram. Se você vem curtindo esses... Esse... O que, que eu faço, cara? Esses conteúdos? Na verdade, eu fico falando à toa aqui, né, cara? Só por ser um, um, um jovem senhor jornalista em extinção, eu fico aqui reverberando coisas que eu acho interessante, como livros, pensamentos, e, e séries e filmes. E se você gosta disso, cara, e quiser dar um help aí pra gente apagar umas continhas, de água, luz e internet e ajudar aqui, se ser produtor de conteúdo picareta, picareta não, é, sem muita profundidade. Qualquer contribuição é bem-vinda e nenhuma ajuda é pequena demais. Basta você entrar no site karma.news karma, e você clica lá na barra apoie que você vai ver como que você faz para fazer o seu Pix e tal. E puder dar uma forcinha aí, vai ser interessante, beleza? Espero que esse podcast, esse conteúdo tenha ajudado você em alguma em específico e espero em um próximo momento estar com algum outro conteúdo relevante pra vocês aí, beleza? Então, esse aí, valeu. e Esse é o podcast, como é que eu falo a vinheta mesmo, o final é, é, é como é que é? Fiquem com o sujeito... O podcast é uma sujeita guincho, né? Mas a vinheta é... Ah, sejam bem-vindos! Ah, mas isso aí é a entrada, né? Então, sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho.